E aí gente, aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um jogo NFT, onde você pode estar jogando e pode estar ganhando, beleza? E bom galera, eu achei legal trazer esse jogo pra vocês, porque é um jogo, como vocês podem estar vendo na tela, o um jogo chama Cyborgs, e é um jogo que ele não é só click game, né, então não é só clicar e ganhar, não é mágica, mano, realmente você joga, se diverte e pode estar ganhando, tá? Então tem um modo nesse jogo, tanto auto-farm, quanto o modo adventure, né, que basicamente é o estilo de Endless Runner, que é o que? Você tá correndo ali, lembra tipo um Super Mario, né, o seu personagem corre aí, na tela, você vai jogando, vai se divertindo, pulando, correndo, coletando ali os objetos e vai tá ganhando, jogando e se divertindo. Essa que é a ideia do game, certo? E eu acho isso muito legal. Eles utilizam aí os servidores Amazon AWS, que é o melhor que tem hoje no mundo em infraestrutura, então achei isso importante. Eles também foram auditados aí pela empresa alemã Solid Prof, então tem auditoria, dá uma segurança aí pra gente. E todos os NFTs são 3D, vocês estão vendo aí também na tela a jogatina, então eu achei isso diferencial aí no jogo. Bom, tô aqui no site do projeto, vocês podem ver você vê que já tem aqui um clique to register né para você se registrar tem a pré-venda e a registração aqui na whitelist que já já a gente vai ver mas antes olha só aqui os personagens NFTs 3D tá descendo tem um trailerzinho que vocês já viram né mostrei para vocês na tela aí que mostra jogatina e tudo mais que achei bem divertido aqui fala um pouquinho das cápsulas que gerarão um de mais de 90 tipos de cyborgs então cada cyborg pertence a um clã então tem aqui esse verdinho aqui essa aqui é verdinha também temos azulzinha aqui vermelhinho e é isso aí, tá? Bem da hora, bem bonitinho. E aqui fala que os animais estão disponíveis em suas cápsulas, em duas raridades e pertencem aos clãs, tá? Então aqui a caixinha e aqui temos o um lobinho. Aqui... E aqui fala que você pode usar chips de batalha para aumentar seus cyborgs participando nas missões. E aqui a gente tá no roteiro, tá? Então no roteiro aqui em janeiro lançou o site, tá? Agora em fevereiro estratégia da comunidade. Agora em março aumentou o marketing. Em abril lançamento da pré-venda pública, lançamento da swap e Farm e o modo PVE também. Em maio aí eles... Pretendem já estar tá na CoinGeek ou na CoinMarketCap, lançamento do stake de NFT e lançamento do stake da Coin também, né? Em junho, deve estar tá lançando o PVP, sistema de criação e o World Boss, né? Então, o um chefão aí. E no terceiro trimestre, eles querem fazer terrenos, né? Sistema terrestre aí. Um pouco do Tokenomics, né? Economia do token, fornecimento de 100 milhões, onde 75% é do jogo Play to Earn. Isso é muito bom, né? Bastante aí, token pro Play to Earn. O resto tá dividido em liquidez, marketing, venda privada, equipe, venda de semente e tudo aqui, com período de aquisição, certo? E tá falando aqui, ó, nossas carteiras bloqueadas na DXCIO. Então isso você pode verificar, né, depois, para ter uma segurança, você pode ver mais a fundo, tá? Bom, aqui agora a gente tá com White Paper, vou deixar também para você conferir na descrição. Infelizmente, tá aqui em inglês a versão que eu achei, mas eu consigo desenrolar um pouquinho aqui. Então, falar um pouquinho da auditoria que eu já comentei com vocês, da Solid Prof, né? Aqui falar das cápsulas, né? Que tem a taxa de drop. Então, 50% comum, 20% incomum, 18% rara, 10% épica e 2% vai ser chance de vir lendária. E aqui a gente também tem um pouquinho dos níveis, né? Então, tipo assim, nível 1, 0xp. Nível 2, 120xp. Nível 3, 240xp. Nível 4, 480xp nível 5, 960, nível 6, 1900, nível 7, 3800, nível 8, 7700, nível 9, 15.000 e nível 10, 30.000. E aqui vocês podem ver que para ganhar XP tem, por exemplo, as missões, aventura ou treinamento. 6 horas de aventura dá 20 XP, 12 horas 35 XP e 24 horas 60 XP. Já no treinamento, 20 XP... 70 e 120 XP, então dessa maneira você vai ganhando XP e vai aumentando o nível do seu cyborg, e aqui eles falam como você vai poder ganhar as moedas jogando, então é por nível tá, e também dependendo da raridade do seu cyborg, por exemplo, o cyborg comum, no nível 1, ele ganha 19 coins, né, já o incomum ganha 23 o raro ganha 27, o épico 32 e o lendário 38, isso no nível 1, já no nível 10, vocês podem ver que o comum já ganha mais, né ganha 28, o incomum 32 o raro 36, o épico 41 e o lendário 47, então vocês podem você pode ver que vai aumentando, né, por level e também pela raridade. Então o melhor de todos seria pegar o lendário, né, que no nível 1 já seria 38, nível 2 39, nível 3 40 e vai aumentando até o máximo aí no nível 10 47 coins. Também vai ter a roda da fortuna, tá, onde basicamente você tem a chance de pegar uma super cápsula, uma cápsula comum, uma cápsula de pet, coin, chip de batalha e também algum reator, tá. Com esse tipo de batalha, você pode dar um boost no seu ciborgue, tá? Os pets aí vão ajudar você a achar partes pra dar uma melhorada no seu ciborgue, tá? Pra isso que servem os pets. Tem pet comum e pet raro só tá? E é basicamente isso, as principais coisas que eu vou aqui no IT Paper. E para finalizar, vamos aqui pro que eu acho que é o mais importante, aqui a pré-venda, vamos clicar aqui, ó. Então aqui, basicamente, eu vou deixar esse link direto pra vocês na descrição, porque acaba em 5 dias e tem 288 entradas, então assim, eu acho que tem chance de bastante gente ganhar. Então as entradas principais são 100 slots, seleção aleatória 400 slots e recompensa total vai ser 500 slots, tá? No IDO, a venda pública vai ser no preço de um course, né, que vai ser 0,1 centavos de dólar, e no ICO, a pré-venda, preço também de um course, que vai ser 0.07 centavos, ou seja, vai ser uma economia de 30%, a compra mínima é de 50 dólares e a máxima de 1000 dólares, e os ganhadores serão anunciados dias após o final da lista da whitelist, né? E para você participar aqui é muito fácil, por exemplo, entrar no grupo do Telegram. Você vai estar tá clicando aqui, vai pedir para você colocar aqui, fazer o login, e vai estar tá entrando no grupo. Você vai entrar no Twitter, twittar, botar a sua carteira, entrar no Discord, visitar o URL aqui, indicar amigos, e pronto, você vai estar tá com entradas aí para entrar na whitelist. Inclusive, já dei uma olhada aqui no Twitter deles tá são 3.547 seguidores, então eu sempre dou uma olhadinha aí para ver como tá o engajamento. Vocês podem ver que tem bastante gente interagindo no Telegram. É sempre bom entrar também, tem 2.563 pessoas e no Discord são 2.400 pessoas. Tá, e é basicamente isso, galera. Então, só para resumir essa questão aí da compra do token na pré-venda, tá? Vão ser sete centavos de dólar para quem tá na whitelist, vai ser então 30% de desconto. Depois vai ser nove centavos de dólar para quem não tiver na whitelist, então 10% de desconto. Ou seja, quem tá na whitelist, vale a pena você tentar entrar, você vai ter desconto desconto, né? Depois o token já vai estar tá mais caro, né? Vai ser lançado na Pancake a 10 centavos de dólar. Então pegando na whitelist, cara, você compra por 7 centavos. Depois já vai estar tá lucrando, vai estar tá 10, tá? Então essa que é a vantagem de estar tá na whitelist. Então a whitelist encerra agora dia 4 de abril, por isso que você tem que correr para já estar tá tentando participar. A pré-venda vai ser no dia 7 agora de abril. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês, para você já ficar por dentro desse projeto que eu achei bem legal e tá tentando já aproveitar a whitelist, já tá aproveitando aí, certo? Mas lembrando também que a decisão é sua, todos os links tá na descrição. Eu acho que a whitelist sempre vai vale a pena nos jogos NFT, mas a decisão é sua, em qualquer conteúdo que eu trago aqui no canal, você decide se vai entrar, beleza? Então, trouxe aqui o conteúdo, faça a sua decisão, tamo junto, eu vou ficando por aqui, valeu, falou até mais!